E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog Belém Quem tava tá com saudade de gravar vídeo aqui na UFRA, de assistir vídeos da UFRA né? A gente tá de recesso, hoje é quase o antepenúltimo, não, de ante penúltimo dia meu de férias Dia 2 agora começam as aulas E começa toda aquela correria de novo Estou voltando para casa, vim entregar uma chave aqui que estava comigo da empresa. E agora vou para casa almoçar, comer aquele peixe frito sem açaí, porque dizem que açaí de inverno faz mal. Estão gostando da câmera nova? Da imagem tá mais clara, está mais nítida, as cores estão mais vivas. Olha a qualidade desse verde, quem diria? Não é uma GoPro, cara. Eu tô com uma, é, uma Amicov 7000 s Eu comprei ela da GearBest. A ideia é que comprei dela, porque foi uma câmera que eu já tive, mas se estragou, porque caiu e tudo mais. Aí ela chegou pra mim. É, a ideia era adaptar ela. Peguei e fui levar na assistência. A primeira que eu tive, né? O cara disse que eu não tinha espaço para fazer adaptação, então o que foi que eu fiz? Eu adaptei eu mesmo. Então peguei, abri a câmera, tirei o microfone, só dei um plug no lugar. E essa, aí demorou uns, uns dias para acertar o ajuste do, do microfone para essa câmera. Então aí eu Tá mais ou menos ainda, mas aos poucos eu vou melhorando. Mas está tá no nível de de aceitação para postar pra vocês então quem disse que não dava pra adaptar né? então peguei, o que eu fiz com a câmera abri e tirei o microfone interno e no lugar do microfone interno eu coloquei um plug P2, só que ele é mais extenso, é tipo aquele cabo fêmea de, de um plug aí eu cortei e deixei o plug meio que fora da câmera aí eu furei o case e, pra passar o cabinho, que ele tem um um cabo aqui você não vou conseguir depois eu tento botar uma foto sei lá alguma coisa nesse sentido para mostrar melhor e aí eu consigo plugar o microfone tranquilo agora só que agora minha o meu meu contra né que eu não consigo mais utilizar a câmera embaixo da água então depois eu vou ter que comprar uma outra câmera de novo para botar debaixo da água e também para chuva, uh, vou ter que fazer dar mais reforçada na na fita isolante para não molhar. Porque eu tive que furar bem furado a caixa estanque e e acabou que ficou uma vala grandona aqui então se der uma chuva forte, vai pode molhar dentro da câmera com facilidade. Então, para evitar isso, eu peguei e coloquei Vou ter que colocar uma fita isolante, então, sei lá, independente disso. Mas por enquanto, como o dia tá bonito, tá um dia assolarado, então eu resolvi colocar sem fita, gravar sem fita. Agora eu tenho que ter cuidado com as blitz, né, porque eu tô sem meu documento de habilitação. E, inclusive eu vou cortar aqui pelo canal, eu acho. Não é porque eu tô sem, é porque... É, eu já fiz a minha prova do Detran, já fiz os exames, tudo. Só que o correio não entregou minha carteira em casa, então eu não tô sem sem CNH. Então, tem, tô, não é para você falar pouco nesse momento, mas é porque eu vou estar tá prestando atenção ali se tá tendo blitz. Um dia irregular em Belém do Pará. Título do vídeo. Vou pegar aqui esse lado porque qualquer coisa eu já faço um retorno daqui mesmo. Vamos ver, não que ah, o terreno é inclinado, aí não dá pra ver. Se tá tendo ou não. Tá tendo ou não. Pronto, Uf, parte mais crítica da viagem é essa aqui, porque quando a gente não sabe se vai ter blitz ou não. E aí eu já passei do meu limite do, do prazo para renovar a carteira. Então, eu já fiz, mesmo que tenha, eu tenha feito os exames já tudo certo, eu já perdi meu prazo para rodar sem a carteira ter chegado. Então agora eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu posso alegar que o tetã então, tá em greve, não entregaram e tudo mais, mas... Vai saber uh, ainda de, de cada agente de trânsito, assim, na questão de... De interpretação e de bom senso, né? Então... Passo de carro. Hoje tá uma manhã bonita pra caramba, mas também já são... Meio dia e dez já. tem que almoçar em casa e correndo ajudar meu pai no trabalho dele. E é isso. Aqui no morrinho da árvore da maruti. Então é isso meus amigos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Muito obrigado cara. São... Mais de 1.600 inscritos. Vocês são de mágica, velho. Valeu!